Porque às vezes a pessoa fala com a boca que serve a Deus, que está há vários anos nos caminhos do Senhor, mas não obedece a palavra de Deus. Não anda de acordo com a palavra do Senhor. Quando fala em acatar ordens da liderança, não, não. não quer. Cada um quer ser o seu próprio líder. Ninguém quer obedecer. E devido a isso, muitas vezes nós deixamos de receber as grandes promessas, as grandes bênçãos que o Senhor já decretou para nós lá na cruz do Calvário. Porque quando nós nos rebelamos contra os nossos líderes, contra aqueles que estão na responsabilidade perante Deus de nos liderar, nós estamos cometendo o pecado da rebelião. E a palavra de Deus diz lá no livro de, do profeta Saado, no livro de Samuel, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que, que é rebelião? Rebelião é você se rebelar contra a autoridade de uma pessoa que Deus colocou acima de você, é você se rebelar contra a autoridade pastoral, contra a liderança da igreja Ou contra aqueles que exercem liderança sobre a sua vida Quando a gente se rebela e a gente não quer acatar ordens E não quer andar debaixo de nenhuma autoridade Então a palavra de Deus diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria então é algo terrível Porque Deus ele abomina a feitiçaria Então temos que ter muito cuidado Josué só conseguiu vencer aquela peleja Só conseguiu alcançar esta promessa é, Quando o povo passou a obedecer E ele também Porque o líder tem que obedecer às ordens do Senhor Para que ele seja bem sucedido e os liderados têm que também obedecer as ordens do líder, se, ele quiser ser, se eles quiserem ser bem-sucedidos. E todos têm que obedecer a palavra de Deus, se quiserem ter vitória. E hoje em dia a coisa mais difícil é as pessoas obedecer. Obedecer é uma palavra que está difícil para as pessoas